Fala pessoal, mais um Out na Austrália começando pra vocês com a Therese. E hoje eu tô aqui com o Gabriel, cara, um cara que fala 25 línguas E aprendeu isso praticamente sozinho, esse cara é um fenômeno da internet Ele já gravou com vários youtubers que a gente conhece, gravou com o pessoal do Canadá Diário também ah, Então tá desenvolvendo um trabalho muito legal na internet e eu queria que vocês né, conhecessem o Gabriel, soubessem um pouco mais de como que ele fez para poder chegar nesse nível, né, nesse fenômeno. E, se você está interessado nesse vídeo, fica <risos> comigo e check it out. Valeu Thiago! Pô, muito obrigado pela introdução muito bacana. E, eu, eu, assim, eu comecei a aprender inglês no Brasil, Há muito tempo atrás e inglês foi o meu segundo idioma claro depois do português e eu fiz uma uh, eu fui na escola numa escola de inglês por seis anos seis anos eu fiz o programa inteiro e, e eu, no final dos seis anos eu eu tava achando assim nossa meu inglês tá fantástico eu tô meu inglês é é sensacional e, e o que aconteceu é que eu mudei para o Canadá aos 17 anos de idade e o mais engraçado foi que quando eu cheguei aqui, assim, relativamente, o meu inglês era ok. Era bom comparado com os um dos meus amigos. Porém, no nível absoluto, assim, pra falar com o pessoal, eu apanhava muito. Mesmo hum. depois de seis anos de inglês no Brasil. Quer dizer, eu eu tinha outra expectativa. Eu pensei, Sim. eu pensava assim, eu cheguei aqui achando que eu ia bafar. Que eu ia, que eu ia ser fantástico no inglês. E, quer dizer, então eu pensei, nossa, eu sou muito ruim de aprender língua. E, e realmente assim, eu pensava que, que eu era realmente péssimo no aprendizado de idiomas. E por isso eu decidi uh, tentar melhorar, tentar aprender mais idiomas, porque sempre foi uma coisa de muito interesse meu. Então eu parti para o espanhol né, e eu comecei a aprender alemão e francês simultaneamente. Eu pensava o francês, para nós né, brasileiros, é relativamente fácil, logicamente, comparado com o alemão. Porque também é uma língua de base latina. Então Sim. pensei assim: ah, então vou, pra, vou partir para as duas e eu vou ver o que acontece. E, e demorou quatro anos para me tornar fluente em ambas: no alemão e francês. E, e eu namorei com uma, com uma alemã, mas com ela eu falava só inglês. Mas quer dizer, a, uhum. indo para lá, visitando, ajudou um pouco. Mas eu aprendi a maioria do alemão aqui mesmo quer dizer, em casa basicamente. Uhum. Uhum. Daí, depois disso, daí eu, eu, o espanhol eu aprendi meio rapidamente, porque para nós não é tão difícil, e no início era mais um portunhol, mas é, daí foi melhorando. E, e daí, quer dizer, eu cheguei no ponto que eu falava cinco línguas fluentemente, daí eu falei, pô, agora eu vou aprender mais. Sim. Então, eu, eu comecei a aprender simultaneamente holandês e italiano, e aprendi ambos em um ano. Só um ano. Caraca! Porque holandês é um pouco parecido com o alemão. O que ajudou bastante. E italiano, ah. claro, é parecido com... Eu já, falando já português, francês espanhol, o italiano não foi tão difícil. Uhum. Daí eu comecei a aprender russo. E daí eu Caraca. aprendi russo em um ano e meio. <risos> Quer dizer... Gente, mas assim, tudo em casa, assim, né, do nada, assim, pegando pegando os livros e, e, e se metendo nas caras, assim, do nada. <risos> Sim, mas agora, a chave do negócio... É que eu aprendi como aprender uma língua. Hum. E quando eu estava aprendendo é. inglês, eu não sabia como aprender. Eu, eu, tava, eu sentava lá e, aprendi, e, eu, e me ensinavam o inglês. Né? Quer dizer, uhum. eu ia para aula, fazia minha tarefinha e, achei, e pensei, não, isso é, é assim que se aprende. Né? Mas tem Sim. tantos recursos fantásticos, tem tantas estratégias fantásticas para aprender uma língua que a maioria do pessoal simplesmente desconhece. Daí eu, uhum. eu comecei a aprender chinês. E, e eu estou agora no nível. Uh, demorou mais ou menos um ano e meio para chegar num nível de fluência básica no chinês. E daí, daí eu comecei a aprender dezenas de idiomas sim, simultaneamente, basicamente. E, <risos> Você é meio e que é uma sempre... addicted, né? Tem, uma, tem uma, um, um vício aí por aprender línguas agora, então. <risos> sim, mas o, o, meu, o meu vício. Veio, veio, é... Verdadeiramente, assim, é conectar com a galera, sabe? É, uhum. é, é é ir, chegar numa pessoa internacional, assim, saber falar a língua dela é uma coisa muito bacana. Quer dizer, e por isso também que eu adoro ensinar inglês. Porque uhum. isso dá uh, a oportunidade para as pessoas de ir para o exterior e se conectar. Normalmente, as pessoas que assistem bastante o meu canal. Uh, são pessoas que têm interesse em vir para a Austrália, ou para o Canadá, ou para algum país que fala inglês, né? Uh, então, a, a, a ideia, na verdade, que eu queria que você passasse, era o, o, qual, qual o segredo, qual, qual a chave do sucesso, porque as pessoas estão vindo para cá, para a Austrália, muitas delas não falam inglês ainda, mas estão vindo aqui para aprender, né? E seria interessante que elas pudessem, pelo menos, começar a aprender um pouco do inglês, antes de elas chegarem aqui, para que elas não tenham muito problema. A gente não pode, realmente, é, ter... Assim, esquece de medo de errar, erra, faz erros, tem um sotaque estranho, uhum. tudo bem. O mais importante é tentar se comunicar realmente e focalizar em estabelecer uma base conversacional no inglês. E para chegar nesse nível, a gente tem que ter exposição à língua. A melhor, o melhor tipo de exposição é texto e áudio, texto uhum. e áudio, porque só áudio, às vezes você não entende, daí fica difícil. Quer dizer, é legal ter o texto também. Esse tipo de estratégia pode ajudar você a aprender mais rapidamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas palavras você acha que alguém precisa para entender 75% do inglês? Não tenho noção, mas mil pelo menos. <risos> Acho que você já assistiu meu vídeo do Canadá Diário, hein? Mas é. Eu já. Exatamente mil. <risos> Eu sou, eu sou meio suspeito, eu fui, eu fui ver um vídeo, mas são mil palavras. São mil palavras, são mil palavras, exatamente. Quer dizer, uh, imagina só, para você entender 75% do inglês, de qualquer, por exemplo, pode ser, a não ser que logicamente seja uma coisa muito específica, se você quiser ler um, um sei lá, uma coisa de medicina, vai ser mais complexa, né? Mas quer dizer, uhum. pegar um jornal ou assistir televisão, você precisa de apenas mil palavras para entender 3 quartos da língua inglesa. Lógico que para chegar em 90%, precisa de muito mais palavras, mas para estabelecer essa base inicial de 3 quartos da língua e dominar 75% da língua, só precisa de mil palavras. E por isso que eu, eu, eu fiz um curso online, porque uhum. eu, uh, eu ensino inglês a, a canadenses aqui em Vancouver, e a, americanos também, e eu uhum. também tenho alunos em 117 países aprendendo... Uh, inglês e também matemática mas primariamente inglês pelo curso e... que você fez é que eu tenho cursos menores mas daí eu decidi fazer o seguinte fazer um, um curso maior um curso uh, um curso com bastante substância por brasileiro uhum. aprendendo inglês e nesse Legal. curso o foco é o foco é, é um curso de seis meses e o foco dele é estabelecer essa base e logicamente dar todas as condições para o brasileiro e além. Eu vou inclusive deixar para o pessoal que está vendo o vídeo aqui, tem um link aqui embaixo do vídeo, para que vocês, se vocês quiserem conhecer mais sobre o curso do inglês do Gabriel, a, o, o The na Austrália, esse canal, ele é parceiro do, do Gabriel agora. Então, se vocês quiserem conhecer mais do curso dele, só clicar no link aqui embaixo. Vocês podem se inscrever para fazer o curso, enfim, aprender um pouco mais e vir com uma base melhor de inglês aqui para Austrália. Para não chegar aqui só sabendo The Books on the Table, né? O curso do Gabriel acho que vai ajudar bastante aí. Acho bacana, né? Da, deixar esse, uh, esse ponto bem frisado para o pessoal, para eles poderem conhecer o curso aí também. Sim, e não só isso, mas eu vou também dar um desconto, um desconto legal pra vocês também. Então quer dizer, oh, vai bacana, ter desconto, desconto legal. pro pessoal do seu canal. Pô, desconto legal, desconto legal. Então, a galera, promoções exclusivas aqui no The Art na Austrália. <risos> <risos> pra você tá que certo. quer aprender inglês. <risos> Clicou no link aqui embaixo e já vai ter desconto, hein? Olha que bacana. <risos> Com certeza. E uma coisa legal também que a gente tava batendo. A gente conversou. Porque eu e o Thiago somos amigos, né? Então a gente conversou um pouquinho. Uhum. Uh, antes a gente falou um pouco sobre o sotaque australiano, uhum. né? e, e muita gente meio que fica com medo, fala, nossa, mas o, o sotaque australiano é tão diferente, é tão, uh, né, quer dizer, é um, um sotaque diferente, como que eu vou, se eu aprendeu o inglês canadense ou americano uh, ou o inglês britânico, será que eu vou sofrer muito na Austrália? Então, claro. primeiro, que coisa mais importante é saber que o inglês é a mesma língua, né? Quer dizer, você... É, no, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá... Logicamente, o inglês britânico da Inglaterra uh, é um pouco... Tem mais palavras que são... Expressões que eles usam, que é um pouco mais distante e mais uh, peculiar, né? E eles usam mais a Grã-Bretanha. Porém, o, o, o inglês canadense e o inglês americano são os mais... Bom, especialmente na costa oeste aqui, que eu moro uh, em Vancouver... E justo ao sul aqui tem Seattle que é a cidade uhum. do Kirkcobain, a cidade do Nirvana e Sim. daí desce a costa para Oregon e Califórnia e logicamente Califórnia tem Hollywood e quer dizer, Sim. o sotaque de Hollywood é o sotaque mais neutro e aceito no mundo inteiro como o inglês uh, quer dizer, o inglês standard né? é o inglês mais conhecido, essencialmente mesmo sendo que o, o inglês britânico é o original, né quer dizer mas, com, conosco também é assim, porque o nosso português brasileiro se tornou mais, uh, mais forte, mais reconhecido que o português de Portugal, né, porque te, somos 200 milhões de brasileiros. Agora, o um sotaque australiano. É um sotaque bem, uh, no início, o brasileiro vai, que tá aprendendo inglês vai falar, nossa, muito, muito difícil, muito diferente. Quer dizer, o que, é que tem que fazer? Você tem que se acostumar com, com esse sotaque. Então, quer dizer, você cria a base do inglês, né, que o inglês é essencial, concurso, mas tem que também ouvir bastante. Espe especialmente, o ideal é, como eu sempre digo, ter texto também, mas tem que ter uma exposição legal, uh, ao, por exemplo, você pode ouvir entrevistas em com, sei lá, um ator da Austrália uhum. e começar a ter essa exposição. Gabriel, eu, eu queria te agradecer bastante por esse vídeo Não quero estender Beleza. muito também é, Pra não tomar muito do seu <risos> tempo, tá? Isso. Mas, cara, eu acho que foi super válido Essas dicas que você deu E claro, também, vai conhecer o curso do Gabriel aqui embaixo Que com certeza vai valer <risos> muito a pena pra você E, e Gabriel, eu queria que você desse uma Sei lá, uma dica final O que, que você pode dar de final pra gente finalizar esse vídeo Pro pessoal, o que, que você pode falar pra gente? Poxa, vamos, dizer, vamos pensar então Eu acho que, olha, o mais O mais importante, assim É... É se dedicar e, e gostar do processo. Quer dizer, a gente tem que gostar não só do material, mas do processo também. A gente tem que ter paciência. Porque não vai acontecer da gente virar fluente do dia para noite. Mas, assim, especialmente muita pessoa me pergunta... Gabriel, quanto, quanto tempo vai demorar para eu ficar fluente, fluente no inglês? Relaxa em relação à fluência pessoal. Um, focaliza em estabelecer uma base de pouquinho em pouquinho. Você vai chegar lá. E, e a coisa mais... Eu acho que o mais importante também... É o seguinte, muita gente me fala, Gabriel, não tenho motivação para aprender o inglês. Mas sabe o que, pessoal? Eu vou, eu vou te motivar. E sabe por quê? Porque você vai saber que, que com essas estratégias, que são estratégias comprovadas por poliglotas, por pessoal que aprendeu muitos idiomas, você vai ter sucesso no aprendizado. E é isso, porque assim, muita uhum. gente perde motivação porque não sabe que, que vai ter sucesso. Isso não está não funcionando para mim, eu não estou não tendo progresso. Mas comigo, pessoal, vocês vão ter progresso. Então tá aí. motivação vai estar tá lá em cima. Então, bacana, cara. O pessoal que tá no meu canal nem precisa tanto procurar. O pessoal que tá aqui tá querendo vir pra Austrália, cara. Então o pessoal já tem essa <risos> motivação e eu tenho certeza que... Uh, o, o, o, os meus inscritos, a galera que me assiste aqui também, uh, é uma galera motivada e com certeza tá sempre a fim de aprender. Senão eles não estariam nem aqui no canal. Porque é o meu canal é sempre pra poder mostrar é, e dar dicas né, daqui, e, enfim, de outros lugares do mundo. Então... Sim. Você galera, motiva é, é também, o Thiago motiva pra... também. Quer dizer... Tá, ah, a gente tenta, a gente <risos> tenta. <risos> a gente tenta dar aquela motivada na galera, né? Pra, pra, pra dar aquele empurrão. O pessoal que chega aqui pela Therese, inclusive, a, a gente dá aquela ajuda no começo, né? Pra, pra, pra pessoa poder ir sozinha. não um é dar o peixe, é ensinar a pescar, <risos> né? Sim. O que a gente faz aqui, né? Eu acho que é, é, é bem por aí. E tem que ser, né, a, a, a, tem, tem que ter uma coisa vindo de dentro também, né? Da pessoa querer fazer as coisas acontecerem. E com toda a certeza, não só aqui na Austrália, mas em qualquer lugar do mundo que vocês forem, se vocês tiverem motivação pra fazer, vocês vão fazer acontecer isso com toda certeza. Com Muitas boas dicas. Adorei suas dicas também. Um grande abraço, Thiago. Foi um grande <risos> Muito prazer. Muito bom, cara. E, uh, Obrigado. E a gente faz mais... Uh, acho que se o pessoal curtir aí, a gente faz mais... Uh, desses vídeos esse vídeo ficou muito legal, eu acho Um grande claro, prazer Claro, com toda certeza, cara, pra mim vai ser um prazer Um prazer foi todo meu E você que gostou desse vídeo, se inscreve no canal Deixe seu like aqui embaixo, compartilha Comenta, se tá vendo o vídeo pelo Facebook Já comenta, compartilha, manda pros seus amigos Enfim, e vai lá conhecer o curso Do Gabriel aqui embaixo também, que tá valendo muito a pena Gabriel, muito obrigado pela sua presença Valeu, tchau. E até o próximo vídeo, cara até. Tchauzinho tchau.